Quem tava com saudade das caixas de até 50 dólares, eu achei uma das caixas aqui, mas como vocês sabem, eu perdi o histórico, então eu não sei qual o valor exato. Eu sei que é até 50 dólares. Nesse papelzinho aqui, eu até falei: Ó, oh, pode ser que tenha o preço, mas não tem, não. Só tem é, o meu CEP aqui, um QR Code e tal, mas não só vai para o site lá para pagar lá, então não dá certo e como sempre vou deixar a caixa virada pra vocês e aí a gente vai descobrir junto o que é que veio nessa caixa de até 50 dólares como sempre bastante plástico né? o Nintendo DS primeira coisa que caiu aqui veio num saco aqui Olha o tamanho do saco, minha gente! E eu vi aqui que tem um PlayStation 1. Ai, meu Deus do céu! PlayStation 1. Deve estar fazendo um barulho aí para vocês, que deve ser fenomenal! Aí. PlayStation 1 Fat. Até que tá bem bonito. Olha só, hein? É daquele primeiro modelo. Opa, abriu a caixinha aqui. Daquele primeiro modelo que tem é, as saídas AV. Peguei um modelo aqui é mais moderno entre aspas para vocês verem a diferença. Esse aqui é o que veio, né? E esses aqui é o modelo após que já não tem mais essas saídas AV para um cabo comum AV, né? Ah, veio. Olha só um Xbox 360. Deixa eu ver aqui. Como é que é o estado que ele está? Os cara, embulha com tanto plástico, né? Pelo amor de Deus. Ai. Aqui, ó, o Xbox 360, ele tá sem a tampinha aqui de baixo. É, mas ele não parece tão ruim assim. O Sega Saturn. Pena que a gente não sabe o valor dele, né? É um Sega Saturn branco, que não tá branco, tá meio amarelo. Tá bem amarelo, inclusive. Aqui... Mas, de resto, ele deve estar bem, porque Sega Saturn eu não vi nenhum que não funciona. É, ele não tá tão amarelado, não. É um Sega Saturn branco. Videogame que faz bastante sucesso por aqui. Um Playstation 2 Fat. Playstation 2 Fat, vocês estão ligados que aqui é... Um dólar. Você encontra muito barato mesmo. Playstation 2 Fat. Olha que coisa interessante. Esse aqui, ele vem com esse tal de PC Card, né? Ó. Em vez daquele expansion pack que vem atrás. Esse aqui é um modelo diferente. Que massa, hein? Dá pra dar uma pesquisada e falar pra vocês melhor dele, né? Oh! Nintendo meia fraco. Tem... sei quantos... Vamos ver quantos Nintendo meia fraco tem. Vieram se beijando aqui, ó. Dois Nintendo meia fraco. Mais dois Nintendo meia fraco, vamos abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó, mais dois Nintendo meia fraco, mais dois Nintendo meia fraco. E para terminar, ó, um GameCube preto. Vou colocar tudo na mesa aqui para vocês. Tá difícil focalizar aqui, ó. Mas são seis Nintendo meia fraco, um PlayStation 2 fat. É um Saturn Branco, é um Nintendo Gamecube que está aqui atrás, um Playstation Fat que está aqui atrás, o Sega Saturn Branco. É, e eu já falei do Gamecube, né? Então, é isso aí. Pena que a gente não sabe o valor de tudo isso. A única coisa que eu sei é que foi menos de 50 dólares, né? Eu creio que tenha sido entre 30 e 50 dólares. Vamos supor que foi 50 dólares, tá? Que é o máximo. Mas eu não acho que é isso. Foram 6 Nintendo 64, um Playstation 2, um Xbox 360, um GameCube, um Sega Saturn Branco e um Playstation 1 Fat. Foram 11 consoles. A 50 dólares dá 4 dólares e 50 centavos. Eu precisava testar tudo isso aqui, né? Mas uma coisa eu sei. Ó, Playstation 1 e Playstation 2 vai funcionar porque eles são monstros. Nintendo 64 nem precisa falar. Se tiver um incêndio, um maremoto, um terremoto, você pode ter certeza que o Nintendo 64 ele resiste gamecube nem se fala também, o videogame porreta, Sega Saturn também, eu nunca peguei nenhum Sega Saturn que não funcionasse, pensando por esse parâmetro, o que a gente precisa testar mesmo é o Xbox 360 mas eu creio que todos estão funcionando, só que algo me diz que ele custou menos de 30 dólares essa caixa se foi 30 dólares cada videogame desse saiu por 2 dólares e 70 centavos redondar para 3 dólares, né? então Tá bom, tá valendo ainda Mas é mais uma curiosidade para vocês ver o que dá para comprar num lote aqui no Japão. Mas me fala aí nos comentários, você acha que valeu a pena esse lote? Eu quero muito saber, tô muito curioso, me fala aí nos comentários. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.